O CADE aprovou sem restrições a compra da operação brasileira da empresa francesa de cimentos Lafarge Holcim por parte da CSN. O negócio foi firmado em setembro de 2021 por pouco mais de R 1 bilhão de reais e estava pendente apenas da aprovação do CADE. Com a aquisição, a CSN passa para um novo patamar, saindo de uma capacidade produtiva de 6 milhões de toneladas para 16,3 milhões de toneladas, pulando da sétima posição no ranking brasileiro de produção de cimentos para a terceira posição. E o Grupo Pão de Açúcar aprovou a antecipação de recebíveis referente às parcelas devidas pelo açaí por conta da, da sessão de 61 pontos comerciais em 2021. O GPA já havia recebido 1,2 bilhão de reais do montante de 5,2 bilhões de reais e a expectativa era de que o restante fosse pago entre 2023 e 2024. A antecipação de 3,7 bilhões de reais Deve acontecer em três parcelas ainda neste trimestre e os recursos serão destinados ao resgate antecipado da 17ª emissão de debênture, permitindo que a companhia baixe sua alavancagem de 1,9 para 1,1 vezes. Sobre Telecom, a Oi está na crista da onda. A empresa IHS American Tower são mais duas interessadas nas torres de serviço fixo da Oi. As duas companhias de infraestrutura estão estudando se entram com uma proposta formal no processo de concorrenda para a venda do ativo, marcado para 22 de agosto. A movimentação do mercado está relacionada à venda de 8 mil torres da, operação, da operadora por um valor de cerca de 1,7 bilhão de reais. Essa é uma importante fonte de caixa que não estava prevista no aditamento da recuperação judicial da Oi. Na esfera legislativa, a Câmara de Infraestrutura do Senado aprovou um projeto de lei que cria um marco regulatório para a geração de energia offshore. A proposta foi aprovada em caráter terminativo e agora será encaminhada para aprovação na Câmara dos Deputados. E a Polo Capital pediu uma assembleia para a votação de extinção de uma regra do Estatuto Social da construtora tenda. Segundo o estatuto, um acionista que ultrapassar participação de 30% na empresa deve realizar uma oferta de aquisição das demais ações aos acionistas restantes. A Polo, a Polo Capital aumentou sua posição na tenda para 20% no final de 2021, depois do resultado da, da companhia no quarto trimestre de 2021 terem sido mais fracos e as ações terem caído. A chamada da Assembleia é um sinal de que o fundo pretende ampliar sua participação na tenda.